Nós recebemos aqui no nosso espaço na Agrobrasília, José do Nascimento Ribeiro, presidente da SATIS. E o assunto é nutrição vegetal. O que, que o produtor vem demandando nessa área? Como é que está esse cenário hoje? A demanda da, do segmento de nutrição vegetal no país vem é, crescendo de, é, ano após ano. E a, e a profissionalização das empresas também, seguindo o mesmo, seguindo mesmo ritmo. O que, que a gente pode destacar de produtos para essa área? O que, que tem de novidade? Olha, é, novidade hoje nós temos, a SATS em especial, nós temos a, a, o Umicbor, que é um, um boro poliol. Temos o Sturge, que é uma fonte de fósforo prontamente assimilável, é um íon fosfato. É um produto que já está bem disponível no mercado já há bastante tempo bem capilarizado que é o Fuland que é o íon o fosfonato de cobre e enfim toda a demanda de, de macro e micronutrientes hoje se faz bem necessário sempre fez e hoje mais do que nunca se faz necessário na agricultura o que que o produtor ele deve levar em consideração na hora que ele vai escolher um produto a idoneidade da empresa fornecedora, porque mesmo que seja um commodity, ele tem que ser tratado com todo o respeito e todo o profissionalismo possível. O que não pode o produtor, é, eu sempre prego o seguinte, ele faz muito investimento na propriedade, com máquinas, com terra, pivô. E na hora, às vezes, de escolher uma empresa parceira, ele não tem os critérios que deveria de ter. E critérios esses que vai trazer para ele resultado positivo ou negativo. E ele tem que ser, ele tem que utilizar laboratório, ele tem que saber o que de fato, ele tem que ser mais exigente. É, ele não pode aceitar simplesmente palavras ao vento Isso aí não, hoje o mercado não tem espaço para isso mais. Agora, uma boa utilização, a utilização correta de, de, de produtos, o benefício que ele vai levar para dentro da propriedade dele é muito grande. Que benefícios são esses? O que, é que a gente pode citar? Ah, vários, né? Principalmente o objetivo principal dele que é a produtividade. Que é a produtividade, porque é, são, são itens que complementam, né? Tem, a, tem que começar uma, uma boa, um bom preparo de solo, uma boa semente, uma boa adubação de base, uma, um, um cuidado fitossanitário muito bem feito e a nutrição. E a nutrição foliar, né? bem, ela, bem feita também. É o conjunto que determina o resultado final. Qualquer uma dessas etapas que não forem respeitadas e feitas de forma bem profissional, condena todo o esforço.